I don't want to sing a song, to right. you baby, Impressive. you know, The place is burning down E aí seus putos, Drago aqui na área pra desta vez trazer pra vocês novamente a minha guerra com essa galeria de platina Eu aprendi minha lição desta vez, eu não vou clicar mais naquele erro Filhos da puta, tão comendo o dinheiro dos, dos, dos boy aí E aí Tomar no cu. Não faz isso não, Axofy. E vamos lá, galera. Eu vou simplesmente revelar e ver se eu pego alguma coisa decente. Né? Valendo? Vamos lá. Olha. Olha, três dias e 30 dias da MK. É, vale a pena pegar essa MK para eu juntar e ficar logo dois meses, né, galera? Vamos lá. Aí. E Re revelar de novo. Opa. Olha. Três dias dessa bosta, dessa magma e uma corrente mortal nível 2 essa corrente mortal galera é para o drone blazer não vale a pena para mim então vou atualizar e vamos mais uma eu a vecto velho um míssil dirigido que merda como eu só tenho mais uma revelação galera eu vou pegar esse míssil dirigido para somar logo para não ir no, no não ficar no vácuo tá ligado e vamos lá vamos a última Caralho, o negócio tá ruim, viu, velho Puta que pariu Uma P99 E uma machada, aí é foda, galera Aí é um caralho, né, velho Vamos atualizar e vamos tentar ir na, na, no azar Mesmo, na sorte, que Ó, vamos atualizar e vamos na cega Mesmo, galera, porque não tem condições Ó, torrenta. Pronto, galera, é isso aí A galera de tiro tá boa, mas tá muito ruim ainda Você tem que gastar muito cash pra vir uma coisa decente, valeu? Ah, isso, espotaste.